Bom dia tropa, como vocês estão, prontos para derrubar mais uma questão? Hoje, iremos resolver uma questão de matemática, que caiu ano passado para o cargo de escriturário da Prefeitura de Pirassununga. Essa questão é singular, e, envolve o conhecimento em progressão geométrica, ou seja, coisa do ensino médio. Mas, não se enganem, é preciso identificar e extrair os termos da fórmula geral da progressão geométrica. Certo, vamos lá, vamos ler a questão com cuidado, e ver o que se pede. Em uma farmácia de manipulação de remédios, considere que o número de encomendas de um determinado remédio em cada semana, em três semanas consecutivas, ocorreu segundo uma progressão geométrica. Se na primeira e segunda semanas dessa sequência de semanas foram encomendadas, respectivamente, 16 e 64 unidades desse determinado remédio, então o número de unidades encomendadas desse determinado remédio na terceira semana dessa sequência de semanas, foi igual a? Nessa questão aí, a banca já facilitou para a gente, porque já disse como devemos resolver, que é usando a progressão geométrica. Mas, não se enganem pois vocês precisam saber de cabeça a fórmula de uma progressão geométrica. A progressão geométrica é representada pelo termo AN que queremos obter, que no caso são os pedidos ou encomendas semanais, que igualamos com o primeiro número da progressão geométrica, que no caso representa a primeira encomenda, que deve ser multiplicada com a razão de crescimento da PG, elevada ao número de elementos menos 1. Assim pessoal, o primeiro termo da PG é igual a 16 e representa a primeira semana. O segundo termo é 64, e representa a segunda semana. A razão de crescimento da PG é igual a 64 dividido por 16, que é 4. Então pessoal, bastamos substituir os termos na fórmula geral de uma PG, e encontramos que o terceiro termo é igual a 256. Ou seja, na terceira semana foram encomendadas 256 unidades de remédio. A resposta correta é a letra B. Então turma, estão vendo que não é tão difícil resolver questões de matemática que caem em concurso público. Claro que se vocês ficarem nervosos acabam errando, e é isso que a banca deseja. Então, turminha, vamos praticar que a perfeição só se alcança com a repetição. Ajudem o canal a crescer.